Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta quinta-feira, hoje é dia 27 de janeiro de 2022. A partir de agora, você interage aqui junto conosco, né? você participa, você envia aí o seu áudio, a sua imagem para o WhatsApp, que está já aparecendo na sua tela, que é o 99782. 4426 26. Fiquem à vontade, tá bom? É isso aí, você nos ajuda a fazer aqui o nosso jornal. Minha gente, vai compartilhando aqui a nossa live, viu? Vai compartilhando o jornal da TV SB Notícias. Se inscreva aí no canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? É isso aí, todas as vezes que você adicionar aí, clicar no sininho, nós iremos avisar. Você aqui, os novos vídeos que serão inseridos, produzidos aqui pelo canal da TV SB Notícias. Olha, Santa Bárbara do Oeste está em luto, é, um jovem de apenas 23 anos, o Gabriel Modenese, 23 anos. Ele estava já, fazia 46 dias que ele estava internado é, no hospital lá na cidade de Americana, o jovem Gabriel morreu Ontem ele vinha lutando contra uma doença chamada meningite fúngica, que são aqueles fungos de pombos. Ficou internado desde o dia 10 de dezembro do ano passado, mas infelizmente não resistiu. A família foi comunicada ontem pela manhã. Olha o jovem, né? O jovem é, de boa aparência, né? 23 anos. Família. Toda a família está sentida, né? os amigos. Houve, inclusive, uma repercussão muito grande aí. Houve uma movimentação na internet para que as pessoas pudessem doar é, sangue, né? qualquer tipo de é, sanguíneo para ele, mas infelizmente não resistiu. E ele vai ser é, sepultado hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste, os meus sentimentos, viu? Santa Bárbara do Oeste em luto. Pois é, porque também, além desse jovem, há uma pessoa que marcou e fez história aqui em Santa Bárbara do Oeste, inclusive, é, cedeu o seu nome lá para o Céu das Artes, no bairro Planalto do Sol 2. Eu falo nada mais, nada menos do que essa pessoa aqui, olha. Coloca nas imagens, está aí a dona Neide Crocomo. Formada na Faculdade de Biblioteconomia da PUC desde 1981. Ela assumiu a função de bibliotecária, chefe da Biblioteca Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira, aqui em Santa Bárbara do Oeste, e já atuava desde 77. Só pra, para os senhores terem ideia, ela foi a primeira, a primeira bibliotecária habilitada na cidade, né? é, veio a falecer, como eu disse, ela teve aí o seu nome perpetuado através de um projeto de lei da Câmara Barbarense, teve seu nome perpetuado lá na biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados, o Céu, no Planalto do Sol 2. E isso tudo é pelo, seu, é, pelo reconhecimento né, do, do seu esforço e dedicação Durante toda a vida. Então, Santa Bárbara do Oeste, em luto, né? Em luto, é, essas duas pessoas, esse, esse jovem que nós noticiamos aqui no início do programa e também essa pessoa incrível, incrível que foi a dona Neide. Meus sentimentos aí a todos, né? A gente vai com informações, veja só, um acidente hoje pela manhã por volta das sete Quase 7 horas, né? 20, era 20 para 7 mais ou menos. Ali no cruzamento da Avenida Santa Bárbara, na rotatória, cruzamento ali, Rua da Lentilha, né? Jardim, ali é Jardim Pérola, perto do córrego do Molon. Imagens enviadas aqui para a redação do Jornal da TV SB Notícias. Você acompanha toda a movimentação, veja aí, toda a movimentação ali próximo a esse cruzamento. É, o acidente foi ali no sentido, para quem vem ali do bairro, é, no sentido centro, para o bairro Molon. E nesse cruzamento, tá vendo onde foi esse carro preto ali? Isso, ó, aí é um cruzamento. Olha o semáforo ó lá, o semáforo verde. Na hora que o motociclista foi cruzar, veio a outra moto e deu de frente. né Bateu assim e os dois caíram no solo. Caíram os dois ali, a unidade de resgate dos bombeiros foi acionada... As duas vítimas foram levadas aí ao pronto-socorro, doutor Afonso Ramos. A polícia militar foi que atendeu a ocorrência para o registro do boletim de ocorrência, né? Mas a, as vítimas agora estão sendo atendidas, né? Nós temos a informação e parece que é uma mulher, uma moça, né? E, e, uma, e um rapaz. Então daqui a pouco a gente pode trazer a qualquer momento mais informações sobre esse acidente. O movimento é o horário de pico, né? O, o movimento é bem intenso, horário de pico aí. Ali, se eu não me engano, é a rua da Lentilha, não é isso? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, ó. Rua da Lentilha, cruzamento com a Avenida Santa Bárbara. Pro outro lado ali tem essa, tipo uma rotatória, é o cruzamento. Veja aí, ó, onde os carros estão cruzando. A moto tentou também fazer ali a travessia, mas acabou batendo, né? A moto com moto mas as vítimas foram socorridas e vamos acompanhar esse caso. Em acidente, o movimento agora nessa região ali do bairro Molon, agora é, o, o fluxo está normal, viu? Flui normalmente ali, é, não houve é, congestionamento, a interdição de via, né? a polícia esteve lá orientando ali o trânsito naquela localidade. Esperamos que não tenha sido nada tão grave com essas duas vítimas que se envolveram nesse acidente hoje pela manhã, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, é, a Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Oeste é uma última informação que acabou de chegar para a gente aqui, que a Rede Municipal de Ensino é, já voltou às suas atividades, eles estão fazendo já é, todo o planejamento, vai até amanhã, sexta-feira, esse planejamento. E na segunda-feira... Vai começar as aulas aqui na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Oeste. Na Rede Municipal Pública né, de Ensino. E semana que vem vai ser uma semana de adaptações aí das, das crianças, dos alunos. E então cada, cada, cada turma né, da, da, da, do berçário, creche, da EJA vai ter um horário diferenciado. E a gente vai estar divulgando aqui na próxima semana. Tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aí na sua casa, no seu escritório. Valeu, meu povo! Olha o WhatsApp aqui, ó, do Jornal da TV SB Notícias. Reclamações, flagrantes, denúncias 997824426. Muito obrigado a você que nos assiste, acompanha aqui o Nilson Araújo... Tem problemas aí no seu bairro, na sua rua? Filma aí, manda pra gente. Isso, só filmar assim, horizontal, 30 segundos, 1 minuto e manda aqui para esse número que apareceu no seu vídeo, tá bom? Aí ó, pronto, tá aqui ó, de novo, 997824426. E até amanhã, se Deus quiser, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.